E a apreensão do que? Fuma... Não vai ter. Não vai ter mais a esquadrilha da fumaça perambulando pelas ruas de Três Lagoas. Ai. Por quê, seu Ricardinho? Porque a polícia Federa... Polícia Rodoviária Federal... Desculpa, volta. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de uma tonelada de maconha. Olha aí os tijolinhos do capeta. Com uma tonelada, 368 mil quilos de maconha. A apreensão aconteceu na manhã desta quarta-feira em Água Clara, Durante a fiscalização na BR 262, os policiais avistaram essa caminhonete aí, ó, de cor prata e fizeram a abordagem. Olha aí o tanto. Da... Olha o tamanho da barreira. Tampou o carro da polícia. Mais de uma tonelada de maconha. Tudo aqui, ó. Transportado aqui, ó. Tudo, tudo, tudo, tudo. A biqueira... A biqueira de Lagoa vai ficar, ó. Dentro da caminhonete eles encontraram centenas de tabletes de droga. O motorista disse ter recebido a caminhoneta pronta, carregada em Pontaporã, município que faz divisa com Pedro Juan Cavaleiro. Paraguai. Aham. Uhum. E adivinha pra onde que viria tudo isso aqui, ó, de maconha. Tudo, tudo. Tudo esses tijolinhos aqui. Tijolinho por tijolinho. Pra cá, para Três Lagoas. Pelo serviço, ele iria receber 5 mil reais. Iria, porque o que ele recebeu foi a pulseira de... Ficou assim, ó, com os bracinhos, juntinho. E tá na delegacia de polícia civil de Água Clara, onde vai ser. Foi autuado por tráfico de drogas.